Disse que ia começar uma conversa com Rui Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior. Você saberia com quem eu estaria conversando? Pois é, esse é o intuito do Papo de Quintal. Trazer conversas mais amenas, saindo um pouco do roteiro político tradicional, conversas mais demoradas, aquelas... Que dão um pouco mais de tempo para o entrevistado. E o cidadão que eu citei agora há pouco, que pouca gente conhece por esse nome, eu pelo menos fiquei surpreso pelo tamanho do nome: Rui Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior. Rui Carneiro, deputado federal pela Paraíba, seja bem-vindo. Tudo bem, Fabiano. Eu quero que você traduza aqui. O Rui Manuel é o nome? É, na verdade, o meu nome, até eu nunca disse isso no ar. É, seria Rui Carneiro, sobrinho. O que acontece, em homenagem a Rui Carneiro, que além de meu tio, é meu padrinho. O que acontece é que é, eu fui o primeiro filho do meu pai, ele tinha duas irmãs mais velhas e as duas irmãs só tiveram filhas. Então, para é, não correr o risco do nome da família do meu pai desaparecer já que o Carneiro é da minha mãe fizeram um nome que agradava todo mundo então Rui que é em homenagem a Rui Carneiro o Manuel que era o nome do meu avô o Rui Carneiro que você fala aí é o Rui Carneiro da o, Rua o senador o, Rui Carneiro o, o da Avenida Rui Carneiro isso isso o seu é sobrinho dele isso sobrinho neto e afilhado e também afiliado. o Manuel Manuel do meu avô paterno Carneiro também de Rui, do seu pai? Isso, obviamente. da família da minha mãe, Barbosa. Barbosa, meu avô, Efigênio Barbosa, médico, deu aula aqui muito tempo, Aça. na UFPB. Aça. Aça, da família do meu pai, Belchior, sobrenome do meu pai. Também do seu pai. Isso. Esse Belchior é de Pombal? Não, não. Carneiro é que é. O carneiro é que é de Pombal. É, você nasceu no Rio de Janeiro, mas muito rápido, muito, muito jovem veio a Paraíba. eu sempre passei as férias aqui e depois vim morar definitivamente. Quantos anos? Não, definitivamente 17 anos. 17 anos. Mas todas as férias, as duas férias eu vinha para cá porque meu avô morava aqui. Então passava no mínimo Aí quando, Aí quando minha, meu avô morreu, minha mãe veio do Rio morar com a minha avó e eu passei mais um pouquinho e vim. Qual era a sua ligação efetiva com o Rui Carneiro, o senador, que quase governou a Paraíba, o que dizia Rui Carneiro, forte ao povo. Pouca, assim, pela idade. Me lembro, tenho, assim, na memória, alguma lembrança, ele lá em casa, jantando, tal, e, na verdade, na Paraíba, onde ele se hospedava, era na Todo mundo pensa que aquela casa que era ali do lado hoje do Extra, na Epitácio Pessoa, era de Rui Carneiro, mas, na verdade, era do meu avô. Rui Carneiro era hóspede do meu avô e da irmã dele, minha avó Mirtes, que moravam numa casa ali onde hoje é o empresarial Epitácio Pessoa, ali na Epitácio Pessoa, ao lado do Extra. Mesmo não tendo essa relação tão, tão acentuada com Rui Carneiro, você procura se espelhar um pouco em Rui Carneiro? Li, li muito sobre ele e nós temos uma linha de atuação muito parecida, muito voltada para a saúde, muito voltada para o social, muito voltada para quem mais precisa. Aí eu, pronto, eu queria Na verdade, disso, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha para fazer até um complemento desse raciocínio, eu tinha dois tios, na verdade, Rui Carneiro foi senador quatro vezes e, paralelamente a isso, Janduí Carneiro foi deputado federal oito vezes. Também seu tio. Isso. E eles São irmãos. E eles tinham... uma a, a, a, tios av Tio avô. E eles tinham uma atuação muito voltada para essa linha. Tanto que se você ver todos os hospitais praticamente de referência do Estado, o Hospital de Patos, Janduí Carneiro... Hospital de Pombal, Sinhá Carneiro. Aí você tem outro Sinhá Carneiro em outro lugar, que era minha bisavó. Quer dizer, nós sempre tivemos uma, uma atuação muito voltada para a saúde, para a ação social, inclusive dentro de uma cartilha que eu lancei recentemente, que já já eu posso inclusive mostrar aqui, se você quiser, exatamente para orientar essas entidades de ação social, Antigas, inclusive uma delas, o Lar da Providência, antiga LBV, hoje Lar da Providência. tive lá com as freiras e insisti, insisti, insisti para que as freiras tirassem a documentação necessária para eu ter a satisfação de poder colocar emendas para lá. Como também outras instituições, Vila Vicentina, Apae, Aspan. Por isso é que nós lançamos essa cartilha para ajudar essas entidades a terem a oportunidade de receber recurso federal, porque muitas no Brasil recebe, mas aqui na Paraíba são poucas. Estamos estreando esse ano, colocamos mais de 2 milhões, vem via pre a prefeitura e vai para a entidade. Então tem uma hoje, série delas. Hoje ajudar o hospital Napoleão Laureano está na moda. Hoje todo mundo quer fazer a sua parte, quer da sua contribuição, depois que entenderam a, a importância que é aquela casa de saúde para o povo paraibano como um todo. Mas você não, você vem lá de trás enxergando isso. Acho que quando eu cheguei em João Pessoa, em 2008, você já era, entre aspas, o rei do, do Napoleão Laureano, em termos de trazer recursos, de colocar políticos para pôr recursos. É, o que foi que moveu o Rui a ser o um entusiasta pelo, pelo laureano? Só, só uma pergunta particular. Foi alguma questão familiar de câncer? Foi alguma questão de um amigo muito próximo? É, eu, eu confesso que comecei a ajudar o Napoleão Laureano depois que o Elton Farias sofreu aquele problema e teve que passar por lá. Eu fui para lá, fiquei encantado. O hospital. O que levou Rui por aquele caminho, naquele instante, quando ninguém ajudava? É, na verdade, a história do hospital também, de certa forma, se confunde com a história da minha família. Rui e Janduí, à época, ajudaram aquele hospital efetivamente nascer. Então, existe uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade já sanguínea. Do, né? do passado. E o que é que eu comecei a observar, e aí não serve só para Laureano. Laureano, São Vicente de Paulo, FAP, é, Padre Zé, o governo, a prefeitura, o governo federal já não consegue mais sozinho dar conta do recado. Então, e, e aí está a moral, tanto na área de saúde quanto na área social, é você entender e, e, e fora colocar recursos, fora colocar recursos, eu criei, eu contribuí para se criar um conceito de que a manutenção dessas entidades é uma obrigação de todos nós. Eu consegui passar para a bancada, no bom sentido da palavra, essa responsabilidade. Que quando você atende o Hospital da FAP em Campina Grande, isso, o né? Laureano, você está atendendo a Paraíba toda, porque tem lá paciente de Cajazeiras, de São José de Piranhas, de Princesa Isabel. Então, às vezes, você, por exemplo, deixa de fazer uma praça de 500 mil numa cidade, que logicamente é importante, e dá 500 mil para um hospital desse, você está fazendo com que todos os paraibanos sejam atendidos. Então, essa consciência se criou. Na saúde, eu estou agora buscando criar essa consciência nas entidades, que o, o Estado e a Prefeitura sozinho, vou me referir aqui agora a João Pessoa, não conseguem... Levar o barco sem o apoio de uma Vila Vicentina, sem o apoio de uma Pai, de uma Casa da Misericórdia, de um Aspam lá no Cristo, antiga Casa de Fabiano Vilar, ou a Casa Shalom ali de Menores, que é dirigida pelo pastor Estevam. Então nós temos que agora também contribuir para essas instituições. E a bancada tem 15. Se cada parlamentar tirasse. 500 mil, 1 milhão para dar para todas essas entidades, nós estaremos injetando nessas entidades, que não só tem, logicamente, em João Pessoa, 15 milhões de reais. Verdade. Do vereador que foi eleito em 1992 ao senador, ao federal em 2010, com 108 mil votos. O que é que passa na cabeça de Rui Carneiro? Daquele vereador. Só tinha quantos anos em 92? Fui e ainda continuo sendo o vereador mais novo da história de João Pessoa. Quantos anos? 21. 21 anos. E a chegar à ao, Câmara Federal com mais de 108 mil votos em 2010, o que é que passa pela cabeça de Rui dessa trajetória política? Eu acho esforço, dedicação, você quando quer seguir uma carreira, não só política, mas em qualquer área, você aí na área de comunicação, e aí eu vejo tantos outros empresários e tal, você tem que ter foco, dedicação entender que você tem que abrir mão, muitas vezes, do seu lazer, de satisfações que você teria, porque na verdade o maior valor que nós temos é o tempo, é você dedicar seu tempo a sua causa, ao seu objetivo e aí você efetivamente avança. Eu vejo, por exemplo, eu me lembro, é... morava ali em Manaíra, na Rui Carneiro, por coincidência, no edifício Nelson Maciel, quando minha mãe era viva e eu vi, vou dar um exemplo aqui de um empresário que me chama a atenção, a gente fazia compras no mercadinho de seu dedé. Que, é uma naíra, Rui. que hoje é, é, um, um gigante, é um império, é um gigante. gigante. É. E é, aquela dedicação, tal. Então, eu, eu só acredito nas coisas assim. Se não for nesse formato de esforço, de abrir mão, de perseverança, você não vai. E eu, eu efetivamente me dedico ainda hoje. Só para é, reverberar o que Rui diz, ele foi eleito nesse mandato, um dos parlamentares mais atuantes e de produção legislativa mais relevantes pela ONG Transparência Brasil, duas vezes e pela revista Veja desse mandato de federal. Isso é um exemplo disso que você está falando. E quem ele conhece sabe da dedicação da Você tem seu mandato como uma empresa mesmo, como uma empresa que tem que dar resultado tem que atender as pessoas, tem que ter projeto de lei, mas dentro desse assunto ainda, uma coisa que duas coisas que ele marca muito, é, o sotaque, quando as pessoas chegam para mim e oh, rapaz, Rui até seria um grande candidato a uma pessoa, mas aquele sotaque dele carioca, eu disse você quer votar nele para governar ou para lhe ensinar português. É, a, e a palavra empenhada, todo mundo, são duas coisas que sempre marcam Rui. Rui, como caso, ó, fechei com Rui, me vai dormir tranquilo, que Rui é um dos políticos mais cumpridores que eu conheço. Isso é daqui até chegar em São José de Piranhas. Duas coisas que eu queria que o senhor se comentasse. Sotaque, é, apesar de estar aqui há tantos anos, nunca tentou mudar o sotaque ou não? Você não tem. Não, eu vou falando, vou falando. Eu vou falando mas já naturalmente. Jeito? Não, já senti observações. Observações, jeito? mas é bom colocar que nós temos uma, uma, uma cidade, eu não me considero de fora, porque toda a minha família é daqui, então eu ter nascido no Rio é um, uma casualidade da vida, porque meu pai, na época, foi trabalhar lá. Mas João Pessoa é uma cidade cada vez mais com pessoas. Que vem de fora até por né? isso é. até por terem gostado da cidade então o volume de pessoas que estão vindo para cá é um número gigantesco então eu considero isso uma besteira mas logicamente ou qualquer a, a, observação acha que pode ser capaz de fazer a diferença numa disputa acho que não acho que a acho que as pessoas estão buscando outros valores isso. se o cara é honesto se o cara trabalha se o cara é bem intencionado acho isso de menor importância e o negócio a questão da palavra realmente é uma marca nossa, que a gente não busca não deixar cair de maneira nenhuma, mesmo que muitas vezes é, custe caro e custe muito esforço, mas é uma marca nossa. É, Cumprir compromisso e disse, tá dito. Ui, você na Assembleia e na Câmara foi do de projetos polêmicos. Sobretudo na Assembleia, porque você estava ali rodeado de políticos que se beneficiavam disso, que se beneficiavam daquilo, que era o, o, o nepotismo. E você apresentou antes mesmo do, do, do Ministério Público, do Brasil em si, levantar o antinepotismo, você levantou lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, a lei antinepotismo, é, você não foi, não se achou assim um pouco que os deputados fecharam a cara para o seu lado? Ah, muito. Na, foram, na época, na época discriminado e até um pouco marginalizado e até, de certa forma, ameaçado. Porque quando a gente começou essa luta na Assembleia, você tinha, por exemplo, vou para o Judiciário, 99% dos casos a chefe de gabinete do desembargador era a esposa e muitas vezes o gabinete era 100% formado por família. só por famílias. Na Assembleia também, dentro, dentro é, é, Dos desse formato, tinha deputado que tinha 20 pessoas da família no gabinete. Então, logicamente, quando você entra com uma dessa, você chocou. Então, duas lutas nossas grandiosas nessa linha na Assembleia. Nepotismo e voto aberto. Abrir as votações ninguém queria, mas é, uma, é, é a forma lógica do cidadão ter a oportunidade de ver como seu deputado está votando. E na Câmara Federal, dentro dessa linha, abrimos mão do 14, 15 salário, ainda quando os outros parlamentares estavam recebendo, e agora abrimos mão também do auxílio mudança, que é um escândalo, inclusive porque não existe mudança alguma. Você sai daqui com a sua malinha de roupa e vai morar num apartamento funcional ou num hotel que já está mobiliado ou num flat que já está mobiliado. Então, não existe um caminhão de mudança que esteja saindo daqui para Brasília. E nós fomos é, o único que abriu mão de receber esse recurso de auxílio mudança e entramos com um projeto de lei para acabar com esse benefício. É um projeto que está na mesa, se eu não me engano, o vice-presidente da Câmara é que está como relator. E também, dentro dessa linha, a PEC, que acaba com a pensão de governadores, que passou agora na CCJ e está se formando a comissão e, especial. E isso tudo vai lhe deixando. ferir é, é, é, egos de colegas, de companheiros. De, de, Eu aprendi. De... É, é, é... Em política e na vida existe uma frase muito interessante, não se faz omelete sem quebrar ovos. A partir do momento que você, para tomar uma medida, para tomar uma iniciativa, você fica ali acreditando nela, fica cheia de dedos, não, não vou porque vai causar problema, e você vira um zero à esquerda, sem iniciativa. O que a população quer ver é posição. Esse, inclusive... Aproveitando o gancho, foi um dos erros do meu partido nos últimos tempos. Essa pecha PSDB é um partido em cima do muro, que é, é, é uma tese agora que o novo PSDB, vamos dizer assim, que a, o diretório foi eleito agora nacionalmente, quer mudar, acabar com isso. Porque a população quer posicionamento. Você pode até encontrar uma pessoa que você tem um posicionamento é diferente, aí você tem que tentar que ele entenda o seu raciocínio. Olha, minha opinião é essa por, por causa disso, disso, disso, disso. Mesmo que a pessoa não concorde, mas você está explicando ali, tecnicamente, a sua opinião. Eu acho que a coisa é por aí, tem que ter posição. É, eu estou vendo aqui, você falou que tinha sido o mais jovem vereador da história, e não foi deputado, deputado Você confundiu? Eu não, fui, não, ou foi vereador. Foi, não, não, deputado não, vereador. Porque aqui minha produção colocou que já entrava para a história da Assembleia Legislativa sendo o mais votado naquela legislatura com 20.787 votos. Não, não, eu fui eu fui o mais votar, eu fui um dos mais votados, mas na questão de idade foi como vereador. Como, como vereador. E de 92, no caso a 98. A 98. Foram seis anos de variança para ser deputado estadual. Aí eu fui começo... três vezes e nesse período de deputado estadual eu acumulava junto com a Casa Civil na Prefeitura. Secretário-chefe do gabinete civil na Prefeitura. Então teve um período que o senhor foi vel... é, deputado estadual e me licenciei para ser chefe da Casa Civil na Prefeitura de João Pessoa. Quem tem. 15 anos, quem nasceu em 2004, ou até quem tem mais um pouco, 20 anos, que só tem 4, tinha 5 anos em 2004, poucos sabem que foi Rui Carneiro o primeiro a disputar um cargo eletivo majoritário com Ricardo Vieira Coutinho, ex-governador da Paraíba, ex-prefeito João Pessoa, lá atrás, em 2004 quando o Ricardo rompia com o PT, ia para o PSB numa aliança com o MDB de Maranhão e enfrentava Rui Carneiro das urnas. O que é que o senhor aprendeu dessa, dessa eleição? Que me parecia lá de Cajazeiras uma eleição disputada, porque quem está de longe vê a força de Cícero e Lucena, e Cássio juntos, Arthur Cunha-Lima, Romulo Gouveia, o próprio Rui Carneiro, o que é que aconteceu naquela eleição? O que foi ah, que houve? As eleições têm as suas circunstâncias. E você, aí tem uma série de circunstâncias que nós não podemos responsabilizar, A ou B. Ricardo estava, sem dúvida nenhuma, num grande momento, despontando como um líder da oposição. Existia aqui um problema que influenciou muito a eleição, sem dúvida nenhuma, foi a briga, na época de Cássio, com o Correio da Paraíba. Então o Correio... Naquela época era... era... Muito mais forte, né? É forte, mas, lógico, tinha menos opções de comunicação, não isso, tinha redes sociais, isso. era ali Correio Norte e tal, em termos de jornal, não me lembro ah, Jornal da Paraíba também, mas é, a comunicação era menos fatiada. Então, a, a, a, tanto o governo quanto a prefeitura apanharam muito, e a gestão apanhou, e eu era o representante da gestão, mesmo sendo Cícero tendo feito dois bons mandatos no nosso entendimento. Existia uma dificuldade a, na a época, sobretudo de Cássio em relação ao João Pessoa, eu era também o candidato de Cássio. E, enfim, uma série de circunstâncias naquele momento de dificuldades, e aí nós perdemos a eleição. Houve também um movimento. É, um esvaziamento da candidatura de Avenzoar, se não tiriam segundo turno, esse eleitor migrou também para Ricardo, esses foram mais ou menos os fatos, os fatos aí do período. Rui, se arrepende disso? Não. Na vida a vida é feita de vitórias e de derrotas. É, tem um amigo meu, empresário, que brincou comigo depois da eleição, disse: Rui, fique tranquilo. Eu só acredito em empresário que já quebrou e político, que já, e político que já perdeu, porque a experiência de um resultado negativo, indiscutivelmente, amadurece muito mais do que de uma vitória. Isso é verdade. É, depois de 2004, veio novamente deputação estadual, sem nenhum problema de ser eleito um marco muito grande como secretário de turismo e esporte da, da Paraíba. Juventude, esporte e lazer. Juventude, esporte e lazer. Foi um mudou, momento mudou. importante, um a bom. gente ampliou o Bolsa Atleta, a gente fez o verão total na Praia do Cabo Branco, que foi o um grande evento, no meu entendimento, não houve nenhum no estado daquele porte, levando quase 500, 500 mil pessoas em um mês ali à beira-mar. Uma das versões, a gente, num módulo, colocamos ali a pista de Você, patinação seu, no gelo. E, gol de placa. Gol Isso, de gol placa, de placa bolso, também. Bolso é, faz esporte, faz o ginásio esporte. cidadão, que a gente transformou ali o Ronaldão num segundo turno para algumas escolas ali ao redor. Enfim, uma série de ações que foram muito positivas. O que foi, o que, o que foi melhor, vamos, vamos, vamos, vamos até 2014, eu, eu quero uma página para depois de 2014 e também antes de 2014. De 2014 para trás, quando o Rui não retrovisou, o que é que ele mais se orgulha de ter feito na política? Eu acho que esses projetos na Assembleia foram um marco importante. A nossa passagem lá na Casa Civil da Prefeitura, que nós contribuímos ali em vários projetos, direto e indiretamente, me lembra agora, por exemplo, de uma chaga que muitos não conhecem os mais novos, o Lixão do Roger, que foi fechado na gestão de Cícero. Aquilo era um, um, uma excrescência. Mas você era o chefe da Casa Civil na época. Eu era o chefe da Casa Civil, a ela atrelada a Casa Civil. É, foi um trabalho, na época, muito importante da gestão, que acabou com aquela chaga, aquilo era um escândalo. Então isso me marca muito e a minha passagem como secretário de Juventude, Esporte e Lazer também. Vamos lá, agora vamos para a época que eu acho que foi a mais difícil de sua vida. E os projetos, já que você falou em 2014, tivemos aí o reconhecimento do ranking da Veja tá Isso. fazendo a média dos Ong quatro anos como o melhor parlamentar da Paraíba e a Ong, Transparência. É, é, ONG Transparência Brasil com as universidades projetos que nós apresentamos de relevância, me lembro bem um que foi, fomos um dos autores da nova lei seca. Isso, isso. Eu me lembro, eu descendo as pessoas que nós tínhamos uma série de eventos de pessoas de familiares morreram no trânsito e eu disse, não é possível que eu, como deputado federal, se eu não puder fazer nada, ninguém mais pode fazer. Nós apresentamos um projeto e aí ele foi destaque, foi compilado a outros e aí foi eu, eu, o substitutivo fui, fui da ali, nova Lei Seca. Foi ali logo, logo após a morte da doutora Fátima, eu acho. Também, foi, também. Mãe da mãe de Carola, Isso, é muitos isso. eventos, a OAB foi, participando, foi, foi, foi, foi. foi uma luta grande. Nós fizemos um evento na praia, na época do projeto, junto com o OAB, com o Move Paz, que foi inclusive, saiu no jornal hoje, teve extrema repercussão nacional. Enfim, lutas que deram resultado concreto. o é bom de urna e bom de articulação. O que é difícil num político ter essas duas coisas se completando. Você é um cara que é craque na articulação, na articulação política, é um cara que sabe juntar, sabe somar, quer com quer, quer com quer, quer com lé. E é bom de voto. É tanto se você pegar as duas últimas eleições... As três últimas eleições de João Pessoa para a Federal, tirando apenas a que você não disputou, disputou a vice-governança. Você foi o mais votado. É, nós sempre estamos ali na ponta, Isso, primeiro, sempre, segundo, é, terceiro. É, quando foi, foi segundo esse ano, pelo fator Bolsonaro, etc. É, 20 votos, 20 e, votos. E, e, e teve o fator Bolsonaro que, claro. que levou Júlia. E como é que você consegue ser bom de voto e bom de articulação? Tentando... Desculpa, é... né? Não, tentando me aprimorar nas duas áreas. A gente tenta sempre manter o nome bom em presença. É... Hoje mesmo nós fizemos visita lá aos comerciantes do bairro das indústrias. Então, toda semana eu estou, como se estivesse em campanha, eu estou em algum lugar da cidade, ou visitando uma entidade dessa, ou vou na Vila Vicentina, ou vou na Pai, ou vou no Laureano, para as entidades que eu trabalho, eu vou para a rua, vou para a feira, Vou, vou viver a cidade, logicamente além de fazer agenda no interior, mas eu tenho uma presença maior aqui em João Pessoa, vou para inaugurações, eu acho que o maior constrangimento... Sim, isso é isso que dá o voto, lhe dá a articulação política. Não, articulação é, é, aí eu acho que é uma, uma característica... É, é aquela história do cumpridor, do cara que cumpre, que... É, é de saber, saber entender a outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa. Se você tiver essas características e agregar o cumpridor, você está no bom caminho, sem dúvida nenhuma. Rui Carneiro tinha um mandato garantido, reeleição garantida para deputado federal, talvez fosse um dos mais votados da eleição de 2014, abandonou o projeto de reeleição de deputado federal para disputar a, a vice-governadoria, com Cássio Cunha Lima disputando o governo. Começou uma campanha extremamente com é, um indícios de vitória, perdeu a eleição, ficou sem mandato. A pergunta que eu faço é, esses quatro anos, Rui também ficou sem amigos? Rui ficou sem. o telefone de Rui tocava menos? como é, um foi ali de 2014, a, da derrota de 2014 até a vitória em 2018? Primeiro, colocar de que não me arrependo de ter sido candidato naquele período. Pela boa relação que eu tenho com o Cássio, eu tenho certeza que ganhando a eleição eu teria espaço para fazer trabalho não como vice, mas como governador junto com ele. Ele me demonstrou isso quando eu fui secretário e, em virtude disso, além da relação, eu é, aceitei o desafio. Aconteceram erros na campanha, circunstâncias, isso, isso não vem ao caso. E, logicamente, quando você perde, existe um distanciamento de alguns. Mas existe também a revelação de outros. A gente, às vezes, na circunstância difícil, tem a mania de, vamos dizer assim, chorar desgraça, mas é importante colocar de que o telefone, logicamente, tocou menos, que você, de certa forma, saiu do cenário, é... porém, tiveram aqueles, muitos até que você nem esperava, e que ali apareceram. Então, isso é importante para você ter a oportunidade de ver quem é quem. Vou lhe dar um exemplo, onde uma área que eu não tive grandes problemas. Na área de comunicação, na sua área, incluindo você e outros colegas. Verdade. De, Rui, vamos tentar um gancho aqui para lhe botar aqui no ar, tal, com o presidente do PSTB, tal, até deputados amigos que, inclusive... Me procuraram, Rui está precisando de alguma coisa para ajudar financeiramente. Então, tem os dois lados. Tem o lado daqueles que se distanciam, tem o lado daqueles que são corretos. Agora, me disseram que daqui a alguns anos, dinheiro não será mais problema para você nas suas campanhas. Um dos seus filhos está já treinando profissionalmente no São Paulo. É isso, como goleiro? É. <risos> Eu tô rindo da frase. Não, dinheiro, verdade, não meu filho, meu filho, dinheiro não vai faltar mais. na campanha. Meu filho, meu filho menor tá lá em São Paulo. O nome dele é? Luiz Eduardo, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Tá lá como goleiro, mas tem mais, tem mais três pedras ainda, né? Alice, que é, tá fazendo medicina. Ó, oh, tá vendo? Meu ó. Avô, é E os outros dois que estão estudando. Mas o, que, o mais esperto é o que tá agarrando lá. É o Eu peço sempre a Deus o melhor Porque às vezes a gente acha que o melhor é uma coisa E é outra Mas, Mas eu, ele está indo bem até agora Eu vejo no, no Instagram da mãe A mãe é sempre mais, mais coruja a, a, as, as defesas dele É de quem nasceu Parece que nasceu para aquilo sem fazer teste Porque já tinham visto em outras condições né? Vamos torcer que dê certo Rui, vamos lá é, é quase um ano de João Azevedo, governador, e teve-se aí quatro anos de Ricardo, oito anos de Ricardo, para se avaliar. Eu fazer também a avaliação de Cartacho, óbvio. Qual é a avaliação que você faz do governo Ricardo? Estou falando do último ano do governo Ricardo. Olha, Ricardo tem uma maneira de ser que me desagrada profundamente. Inclusive, em virtude disso, ao longo da nossa história, em momento algum eu tive nenhuma relação política com ele, a não ser de colega, nós fomos vereador... Quase deputado, foi junto. senador dele, mas... Ele, ele convidou naquela época isso. de Cássio, mandou emissário, para senador, isso. mas você sabe quando a coisa não tem liga? Quando não tem liga, não, não tem sentido. É. Essa é a essa é, a minha leitura e Cássio me dava o depoimento que não estava dando certo ali com ele. Enfim, eu nunca tive a relação pessoal. Eu fui observando fatos e situações ali em Câmara e Assembleia e o estilo Ricardo Coutinho... Então você foi vereador e deputado é com foi, ele? Fui, fui. O estilo Ricardo Coutinho me desagrada profundamente. É um estilo totalitário, é um estilo... Que muda de discurso ao sabor da sua conveniência. Vou dar um exemplo, João é bom, ele organizou essas obras, ele é capaz, aí está havendo um problema político, a obra é minha, João não fez nada, então isso é o tipo da característica que não dá para mim, entendeu? Inclusive eu fui entrevistado no correio semana passada sobre o Aloysio Campos que será inaugurado é, agora na segunda-feira, e eu dizia: o presidente atual Bolsonaro vem inaugurar, mas nós não podemos esquecer nem de Temer, nem de Dilma, nem de Lula. As pessoas têm que mudar esse formato. A política da Paraíba é ainda é muito pequena em relação a essa questão de um político que vai inaugurar, por exemplo, uma obra, da obra um né? querer tomar tudo para ele, faz a mídia aí deformando a coisa, contando a história a da obra, versão. A obra não tem dono, é do e povo, eu, né? particularmente, se tiver oportunidade de ser algum dia executivo, prefeito, governador, eu quero mudar esse formato, de ter a dignidade de chegar e dizer, olha, essa obra aqui foi projetada por fulano, iniciada por fulano ou por cicrano e nós como é uma boa obra, nós continuamos e estamos entregando. Então, já respondendo a sua pergunta, existe uma mudança de formato, não tenho grande relação. O único contato pós-campanha que eu tive com o João Azevedo foi para ponderar ele, como ponderei a, a bancada, que ajudasse o Laureano. Ele mandou o secretário lá, parece que está fazendo um convênio para ajudar. E um bom convênio, João. Mas não? Teve, teve uma ação... E eu, eu, eu, eu gosto muito de observar a conduta das pessoas, teve uma ação do governador que eu achei interessante ir ao gabinete dos deputados, foi na reunião e foi ao gabinete dos deputados, isso é um gesto de humildade que particularmente eu faria com o Cássio se tivéssemos ganhado a eleição de 2014, eu acho que a coisa é por aí. Eu, eu digo sempre o seguinte, a eleição acabou. O povo elegeu um presidente, um governador, nós temos aí os prefeitos já da eleição anterior, elegeu os deputados federais e estaduais. Essa é a equipe que o povo quis botar em campo. Então nós temos que ter relação com essas pessoas, mesmo que não seja do seu agrado. Eu votei em Lucério Cartacho, todo mundo sabe, mas a população votou em João Azevedo, então vamos ter a boa... A, não é adesismo, é ter a, a relação institucional de contribuir com o governo dele, com o governo do presidente, porque o que vier de bom para a Paraíba melhora a vida das Mas pessoas também não... e esse tem que ser o compromisso Mas tá inscrito, principal. Mas está tá inscrito em algum lugar que não pode ter adesismo? Não, estou referindo porque às vezes as pessoas confundem. confundem Apoio com adesão. É, confundem as falas. E a minha tese é uma tese muito clara, eu estou sempre é, pronto para ajudar os gestores eleitos pela população, seja prefeito das cidades, seja governador, seja presidente. Então tivemos aí na semana passada a bancada com o prefeito Luciano Cartacho, conversando com o prefeito Canuto sobre a segunda fase da barreira do Cabo Branco, tudo leva a crer que será anunciada essa liberação aí na próxima semana. Enfim, eu acredito nisso. Eu não acredito em donos nem em senhor, senhores. Eu sou um democrata convicto. Eu acredito na força do convencimento, eu acredito na, na, no bom senso, em agregar pessoas, em juntar pela Paraíba. Paraíba já é tão sofrida. A Paraíba já tem tanta dificuldade, se nós ainda vivermos brigando, achando que a eleição não acabou, isso é uma tragédia. Bem, esse é o Papo de Quintal, recebendo o primeiro entrevistado, o deputado federal Rui Carneiro. E eu vou agora, falei sobre Ricardo Coutinho João Azevedo, uma breve avaliação de um governo que também se finda, né? está perdido de se findar, um ano e poucos meses, de Luciano Cartacho. Qual é a avaliação que o senhor faz de um aliado? Eu acho uma avaliação extremamente positiva. Eu vou, inclusive, por áreas. Nessa área da criança, o volume de CREIS. CREIS é a nova nomenclatura de creche, para quem não sabe. Funcionando bem, um volume enorme de crianças. E isso é, é extremamente importante, às vezes a pessoa mora na área mais nobre, não tem essa percepção. É a oportunidade da mãe poder ir trabalhar deixando o seu filho seguro, bem alimentado e tranquilo. Essa estrutura da prefeitura, essa rede de proteção à criança, que também está presente em outras secretarias, é extremamente importante. A área de educação vai bem, a área de saúde, eu colocaria... A área de saúde é uma área problemática em todos os lugares, que é uma área que é importante ir 100%. Até porque João Pessoa atende os municípios circunvizinhos que vêm para cá. Se você perguntar na UPA de Valentina, do Valentino, ou na UPA de Cruz das Armas, o volume de pessoas do Conde de Santa Rita de Bahia é algo assustador e isso estrangula aqui. Acontece também em Campina Grande. Como aconteceu? Mas essas UPAs têm funcionado muito bem. Foram construídas três nessa gestão. É outro fato que eu reputo como de extrema importância. Tem um volume de obras aí também, de infraestrutura, de iluminação, calçamento, asfalto. É... Iluminação em LED, que Acho que vai é, eu, chegar eu, uma grande eu, parte eu da me, cidade me até o final do ano. Administrativamente. administrativamente que eu falo é, é da forma de administrar de, de cartacho. Mas nem é porque eu estou perto de você que vou fazer e nem vou dizer isso. Mas tem três cabeças de burro que ela arrancou em João Pessoa. Né, que ninguém passava e tirava. É o Parque Solon de Lucena, que é. Eu fui inaugurar, e até eu chamo a atenção Beira das Rio. pessoas para isso. Inaugurar a o Natal, a iluminação de Natal, a iluminação da cidade. Parque Solon de Lucena é lindo. Era uma cabeça de burro. Sabe? A bica vai no mesmo caminho, já tem uma fase entregue. E essa questão da, da beira-rio... Beira que quando chovia era uma loucura aquilo ali. Com ciclovia, e, e enfim, outro, outro a coisa está indo bem. Agora eu digo sempre, uma cidade que caminha para um milhão de habitantes tem um problema novo todo dia. Agora, ninguém sem paixão política, só com bom gente. senso, não pode negar que a gestão então, avançou. Conta aqui no meu ouvido, o Ruizinho estaria preparado para preparar essa cidade para um milhão de habitantes. Não, eu tento me preparar para a vida de maneira geral, para os desafios da vida, é, estudando e participando. Tivemos inclusive um congresso muito importante ontem aqui, um evento, aqui em João Pessoa, lá no Centro de Convenções de Saúde, que nós tivemos a oportunidade de visitar. Eu digo sempre o seguinte, isso é a frase da minha mãe, não estude para a prova, estude para a vida. Então eu tento buscar cada vez mais me preparar para os desafios que vão chegando. Essa questão de prefeito de João Pessoa que se fala, nós vamos aí Estamos fazendo pesquisa. Você já fez ali um, lá em 2004 um, um, um, um aquecimento muito bacana, Isso. né? Estamos fazendo pesquisa, vamos analisar, vamos conversar com esses partidos, com os quais nós estamos tendo relação política e entregar nas mãos de Deus sempre. E vamos avançando. Fui, agradecer a você aqui a sua participação aqui em casa no quintal mesmo é. é esse quintal é um papo, bonito, é um viu, papo, gente? É um papo de quintal mesmo. Para os invejosos, a casa é alugada, viu? <risos> Senão, daqui a pouco, é, Uma pessoa é diferente. Mas é, um, é isso, a nossa, a nossa vontade é isso. Fazer um papo descontraído, uma política pelo meio, mas fazendo perguntas que ninguém nunca fez, até pelo tempo. É né? convencional que as emissoras editoras... não tem. Ruizão, obrigado. Um abraço Boa e a todos Prazer que nos assistiram aí no Papo de Quintal.